E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área, e olha só quem que me desafiou, mano. Então fica show! Pra quem não nos conhece, nós somos os gêmeos do canal Belgas TV, e a gente tá aqui pra lançar um desafio pro El Bigodão, a gente vai lançar um deck dog mal mesmo pra ele jogar. Como ele ainda tá na Arena 7, tá começando o jogo agora, a gente pegou um deck gigante, que é um deck simples de se usar, que é composto pelo gigante, os servinhos, a mosqueteira, o zap, o exército de esqueletos, a mini peca, o baby dragon e o coletor de elixir Eu espero que o deck funcione pra ti, que você consiga subir bastante troféus aí, avançar no game E é nóis, salve cachorro Vocês são cachorro mesmo hein, irmãos belgas, me desafiar e desafio dado É desafio aceito mano Vamos então pro clash, vou montar aqui o deck que eles pediram e eu já volto Ó galera, acabamos de montar o deck aqui Beleza? Vamos chamar uma partida E vamos ver o que, que vai dar, cara Eu particularmente gostei pra caramba Desse deck e eu acho que o negócio Vai ser bom Estamos jogando aqui contra o Sérgio né O Sérgio aí Que é um cara que Hoje não é o melhor dia dele Sabe por quê? Porque ele está jogando comigo ó. Mano, odeio quando eu começo de um lado E o outro cara começa de outro Mas enfim, vamos ver Falei, foi bom até. Falei. Ó, cara. Ele tá, ele tá com o Valkyrie ali, eu já aqui os meus servinhos e os meus servinhos fizeram o seu papel. Ele não deu nenhum dano na minha torre, mas a gente também não deu nenhum dano na torre dele. Então, tranquilo, por enquanto, né? Opa, agora ele vai dar uns danos legal na minha torre aí. Botou os servinhos, ainda botou a fúria, mas... Beleza, por enquanto... Tranquilo, vou esperar aqui. Vai chegar, vai chegar. Chega. Chegou! Eita, ele deixou o meu gigante sozinho, cara. Seu do mal. Sérgio do mal. Mas calma, calma que o meu gigante tá chegando. Meu gigante tá chegando e vai ser pra fazer a festa. Ale, vamos lá, vai mais um soquinho aí, mais um soquinho e. Não, calma, calma, calma. Bom, bom, foi bom. Foi bom. Vou tacar um zap aqui. E vou tacar os meus esqueletinhos. Opa, opa. Calma, ele tacou o príncipe. E eu taquei os servinhos ali que é pra fazer já o um negócio, já acontecer já. Beleza, vou tacar a peca. Que a peca já vai lá e já vai dar uns daninho legal. Você... Ah, ele tacou. Ai, ó, mas já deu um dano bom, vocês viram? Já deu um dano bem bacana. Se chegar. Ó, bom, bom, bom. Tá indo bom o negócio, tá indo bem. Vou tacar aqui só a mosquiteira, só que é pra dar um tirinho Assim, pum, pum Cara, mano, mano Olha só, mano Dá um tiro, Moski. Dá um tiro, moski. <risos> a intimidade, viu, eu tenho intimidade com as minhas cartas Que olha só, vocês não tem noção Cara, agora como que eu vou parar isso aqui Servos e... Tá, vai ter que ser com servos, os servos mesmo já parou ali Eita, parou, parou legal, hein Parou legal, vou tacar aqui Os... Opa, opa Deixa o meu gigante em paz Mano do céu Quanto... Ó, já deu uma limpada Legal ali, já deu uma limpada legal ali Vou tacar os servinhos aqui Opa, ele vai chegar ainda bater na minha torre Mas vai bater, mas não vai ser Não vai fazer muita festa não, hein Não vai fazer muita festa não Calma aí, vou tacar o meu gigante Aqui Opa, não taquei onde eu queria, mas foi Mas foi, relaxa Opa, opa Calma aí, calma aí, moleque. Calma aí, calma aí, calma aí, molequinho. Calma aí, que essa vitória é minha. Relaxa aí. Eita! Ah, ale! Vitória! Gostei pra caramba desse deck, mano. Esse deck aí é muito bom. Tô gostando. Ó, os belgas fizeram uma ótima escolha. Aí, eu vou jogar mais uma batalha pra ver se foi sorte ou se esse deck aí tá valendo mesmo, hein. <risos> Vamos lá. Agora é com Kaniki. 123 Youtuber, ó, esse aqui, ó, será que é? Será que é youtuber? Será que é youtuber? Vamos ver. Opa, devia ter botado o Elixir pra ter vantagem de Elixir, mas enfim. Não botei, vou botar na próxima virada ali, porque vou botar a mosqueteira aqui atrás, que é pra fazer o... Ah, ah, ah. O cara tá se gabando ali, né? Vamos ver. se gabando. Ó, ó, tacou aqui, já vou tacar aqui, pão, que é pra... Não foi tão, tão, pão, mas foi pão, né? Tão, pão, pão, pão ah, valeu, valeu Opa, Pequinha, vai lá, Peca, vai lá, Peca Faz o seu trabalho, Peca Vai lá, Peca, faz o seu trabalho A mini Pequinha Mini Pequinha que de mini só tem tamanho, rapaz ó oh, não falei que de, de pequena só tinha o tamanho, mano? Ela fez o seu trabalho Muito bem Olê Ele não encostou em nenhuma ó oh, dando joinha Alê, joinha, cara Vou botar o coletor aqui Que é pra nós ter uma vantagem de lixer maior Beleza? Ó, tem gente assistindo aqui a nossa Tem gente de olho No meu jogo, cara Quem será que é? Ó, vamos começar aqui Vou botar aqui o gigante E já bota aqui atrás, opa Deixa eu dar um, um zap, o zap todo cagado É o meu zap, é aquele zap que eu falo sempre pra vocês Aquele zap que eu sempre faço Besteira, sabe? É esse mesmo, mano. Vamos tacar aqui. Ó, ó. Já aguentamos. Mano, será que ele não vai dar nenhum dano? Não deu nenhum dano na nossa torre, galera. Isso é bom demais, mano. Tô empolgado, cara. Tô empolgado. Tô empolgado agora, mano. Fiquei empolgadaz. Ó, eu tinha que ter o Zap agora, mas não tem o Zap. Então, relaxa. Tá, calma aí. Vou tacar aqui os esqueletinhos, que é só pra dar aquela aguentada. Sabe? Porque eu não tinha nada pra atacar Vou tacar o gigante aqui no meio Que é pra aguentar o mago E ao mesmo tempo já tá com a mosqueteira Aqui que é pra dar aquele equilíbrio Sabe? Aquele equilíbrio bacana Aquele equilíbrio... Ele... Opa! Tá aqui o servos ali, mas era pra atacar o zap Vou tacar o zap agora É, ele deu agora dano na nossa torre Sabe? Não foi o dano, mas deu, né? Opa! Levou uma torre Nossa, mano! Calma aí, calma aí Calma aí o que que tá acontecendo aqui Calma aí, o que que tá acontecendo? Ele tá furioso O moleque tá brabo Demais, mas calma Ó, tacou o outro, vou tacar os servinhos Aqui pra ele Calma, mano, calma Que que você tá assim, revoltado Relaxa, rapaz Ó, se ele tá, provavelmente Ele vai tacar, já vou tacar os exércitos aqui Certo, opa, o zap Todo cagado novamente entrando em ação É o meu zap, é o zap Da caganagem Levamos? Será que levamos? Levamos! Moleque, duas torrezinhas Valeu, querido, muito bom yeah. É nóis Belgas, mano oh, oh. Oh, oh. Esses cachorros cachor são Esses cachorros são de raça Bel Belgas, caixão de raça Mano do céu, esse... Esse deck já vai fazer eu subir bonito aí de arena, né? Eu já tinha dado uma descida porque eu tava dando uma testada nos decks aqui. Mas tô vendo que eu vou subir com esse deck, mano. Queria agradecer os irmãos belgas aí pelo desafio. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Quem topa uma parceria aí do Elvigodão junto com os belgas TV, hein? Hein? Hein? Hein? hein? <risos> Espero que todos tenham gostado, gente. Deixe o seu like aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Um beijo no coração de cada um e valeu!